Yeah. Que foi, yeah. Mais uma bomba yeah. Uma bomba yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Agora eu vou falar um fato sério Sempre aquelas pílulas vão te trair Se eu acabar morrendo minha mãe não vai me perdoar Mente perturbada minha yeah. drinko te alcança Ela por cima também não se cansa Todo elegante minhas correntes balançam Mente amargurada querendo vingança Mas me sinto bem quando ela dança Eu te falei que isso não ia dar certo De não se apegar de você nunca fala O que tá acontecendo Eu sei que Deus tá vendo Toda essa fofoca que Fazendo, mas eu quero que se foda, eu quero que se exploda Só quero beijar sua boca Linda, eu te encontrei, larguei aquelas pílulas Melhor coisa que fiz pra melhorar minha vida Isso são reais sentimentos Isso são reais pensamentos Me sinto menos vazio Do cabelo enrolado, enrolado, Olha o seu delineado. Acho que eu tô apaixonado. Apaixonando. Yeah. Eu te provoco, sim. Só pra ver você bolada. O seu rosto pra mim Sempre foi angelical. Vamos sair desse mundo e vamos pra outro planeta, sozinho. Eu você Escrevi essa letra, nós dois na cama somos tipo pimenta malacrita. Problemas inúteis guardamos na gaveta. Mina, por favor, não liga pra essas grupos Elas não querem meu bem, elas só querem meu mal, meu mal. Eu só lembro de você, de você. Pamela, eu te amo. Sempre vou te amar. <risos> Minha cabeça de balde. <risos>